Fala pessoal do canal Pseu Tecno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o microfone Lavalier Ou Lavalier 3.5, né? Microfone de lapela Não é esse aqui que eu tô usando, mas é esse daqui Tá na caixinha, chegou para mim, tem uns dois dias aí Era para eu ter feito o unboxing, o review dele antes Só que eu tava de viagem, acabou que atropelou algumas coisas e não consegui fazer Mas vamos ao que interessa Tá aqui dentro, né? Não sei como que está ainda, mas aparentemente pela caixa que está aqui em perfeito estado, não está amassada nem nada, nem, nem mostra sinal de, de violação do material, né? Tudo bonitinho aqui, nota fiscal também está aqui, então acredito eu que esteja em perfeito estado o microfone. E antes que você me pergunte, eu não faço a menor ideia de como que é o áudio desse microfone aqui, porque eu nunca tive nesse aqui, né? Eu, tenho, eu uso o Boya que é esse aqui, que o boy é sem comparação, o boy é muito bom, né Uma qualidade muito boa de, de áudio em questão. né Mas em questão desse aqui, eu não sei como que é. E por que, que eu comprei esse aqui, se eu tenho esse aqui? Logicamente que para poder fazer um teste, para testar em outros equipamentos, para ver se compensa colocar na minha câmera, enfim, questão de teste mesmo. Até porque tava muito barato no site. Eu olhei, porra, baratinho no site, acabou que eu comprei, eu falei e frete grátis também falei ah, vamos ver como é que é esse negócio aqui se for bom eu uso se for ruim eu jogo fora e, e já era <risos> mas aparentemente pelo que eu ouvi é, em outros vídeos né antes de eu comprar esse fone aqui esse, esse fone esse microfone de lapela aqui eu vi que o pessoal fala muito bem dele né? Agora vamos ver se eu realmente vou aprovar o microfone Até porque eu gravo conteúdos para outras coisas aqui no YouTube também Então eu preciso de uma qualidade de áudio boa né? Preciso de um áudio tratado, é, um tratamento de áudio muito bom Tanto de áudio quanto de vídeo também né? Hoje o vídeo aqui eu estou gravando com, a, com o celular né? Não é nem com a câmera, é com a Canon, mas é com o celular Mas em questão de gravação de áudio Vamos ver se esse aqui vai é, ser aprovado, né? Mas chega de papo, chega de, chega de conversa, vamos que interessa, né? Vou baixar a câmera agora aqui para gente e eu vou remover o microfone que eu estou aqui, que é esse aqui, e eu vou fazer duas coisas com vocês aqui. Eu vou continuar, continuar o vídeo, né? A gravação do vídeo com vocês aqui é, sem o microfone, com o microfone do telefone normal, né? E depois conectando o microfone que a gente vai abrir aqui no telefone, tá? Lembrando que eu estou gravando com um iPhone aqui a gente sabe que a maioria dos microfones de lapela, a maioria deles, Sony, Boya, todos eles praticamente, vem com um único conector, aquele cabinho que a gente já sabe que é de costume, né? aquele pequenininho assim com a pontinha. Então, para alguns, alguns telefones, algumas câmeras, tem que ter o adaptador, tá? Se for em câmera normal, tipo na Canon, da Sony, enfim, o que seja que você, que você tiver, tem muitas câmeras que o adaptador dela ali atrás, o plug dela atrás, a fêmea, é, é cabo P10 né? Aquele que você liga em mesa de som Que é um pouco mais grosso Aí você tem que, você tem que ter um adaptador para colocar ali No caso de celular ou de algumas outras câmeras Que já tem a tecnologia um pouco mais avançada Tem o cabinho P2 né? Que é um pouquinho mais fino, bonitinho e tal Já nos iPhones Que tem esse problema eu chamo de conexão régua, que é aquele fininho <risos> Que depois do iPhone 6 Plus 7, 7 Plus em diante Começou a vir essa... Essa conexão ali que, meu amigo, se não for aquilo aí, você não carrega seu aparelho. Você tem que ser aquele cabo ali mesmo, ali senão você não carrega. Então, qualquer microfone de lapela que você vai comprar, ou algum outro equipamento, fone de ouvido, tem que ter um cabinho para você conectar ele ali, para fazer essa ponte. Mas cuidado, porque não é qualquer cabo conector que você tem que colocar ali. Por que, que eu digo isso? Eu já comprei milhares de cabos, conectores, é, adaptadores é, de... É, uma pontezinha você bota o seu, o seu fone aqui e liga no, no iPhone para você usar outro tipo de fone e aí ele conecta né reconhece no aparelho não dá dois minutos ele desconecta nunca mais conecta mas esse aqui que eu comprei é aparentemente o pessoal falou muito bem dele né e não não não conectou não desconectou na verdade. É, como que eu sei que não desconectou? Porque eu liguei ele no telefone e liguei o meu fone de ouvido. E ficou um tempão conectado, não, não, não desreconheceu o, o, o dispositivo, né? Ficou lá conectado de boa, tranquilão. Isso pode acontecer muitas das vezes por causa dessa trilha aqui, ó. Que tem aqui, quer ver? Cadê? Aqui, ó. Essa trilhazinha aqui, ó. Às vezes pode não, pode não ser compatível com o iPhone, tá? Aí dessa essa dessa diferença aí, beleza? Mas, de antemão, vamos ver se o microfone... Vai dar tudo certo nesse cabo aqui e no celular. O cabo no celular eu sei que conectou legal, tranquilamente. Agora não sei como que vai, vai se comportar o microfone no conector. Então, vou baixar a câmera aqui para a gente ver como é que vai ficar. Beleza? E é isso aí. Bom, pessoal, vamos então aí o abertura da caixinha, né? Eu tô com uma faquinha aqui que já é companheira nossa aí já de um tempo. E por falar, companheiro o nosso aí, se você já é inscrito no canal Deixa o like nesse vídeo aí pra poder ajudar o canal aí a Continuar fazendo novos unbox aí, novas revistas, tá? Se você ainda não é amigo do canal, se inscreve aí Deixa o like também pra poder o YouTube reconhecer que o vídeo é um vídeo bom E é isso aí, vamos lá, beleza? Bom, é, vou achar um lugarzinho bom pra poder cortar aqui essa caixinha Sem danificar a caixinha de dentro, né? Acredito que aqui seja um lugarzinho bom Aqui, aqui também Vamos se cortar aí, tá? beleza aqui. eu vou deixar a caixa intacta eu sou chato é. <risos> é pronto beleza vou guardar aqui para um... não se machucar Bota aqui e aqui está o material tem que dentro nada bom nota fiscal tá aqui então, bonitinha no meu nome beleza endereço que chegou de onde foi enviado enfim Veio de São Paulo para Anga dos Reis. Então veio bem rapidinho. A sorte é que quem recebeu foi um vizinho meu, né? Porque eu não estava em casa, estava de viagem. Mas beleza, vamos lá. Bom, esse aqui, olha aí, ó, aparentemente é o Lavalier 3.5, né? É modelo JH043. Muito bonzinho até, por sinal. Vamos ver aqui. Bom, eu ouvi relatos que ele... Estava vendo sem a presilha, né? Sem essa presilhinha aqui, ó. Mas vamos ver se, é, se ele veio com a presilha, tá? Vamos ver, ó. veio um saquinho com o microfone. O tamanho do fio, eu não tenho certeza de quanto que é o tamanho do fio, mas acredito que seja um metro, tá? É, se tratando de microfone de lapela, deveria ser mais, né? Um metro e meio, dois metros, né? Por causa das câmeras ficar longe tal, enfim... Tá caixinha pra cá. Bom, pessoal, aparentemente, pô, não tem, nem, não, tem nem, não tem nem o que falar, né? Da entrega do material perfeitinho, né? O cabinho enroladinho aqui. Aqui, ó, esse aqui é o cabo P2, tá vendo? Esse cabinho aqui, ó, cabe em qualquer telefone que não seja iPhone, tá? É, mas depende da conexão aí. Tem telefones que só reconhece o, o fone, não reconhece o microfone. Tem dispositivo que reconhece o microfone e não o fone, mas vamos ver como que vai se comportar isso aqui no meu telefone, tá? No meu iPhone aqui, vamos ver qual é, beleza? Bom, a presilinha aí que o pessoal falou que ah, não, não vem presilha, que não sei o que e tal, é mito, porque olha só, o meu veio, tá? Se caso um de vocês aí que comprar é, não vem a presilinha, você reclama com o fornecedor, tá? Reclama com o vendedor lá, porque isso aqui é direito de vocês vir porque senão pô como que você vai colocar no seu, na, na, na lapela do seu da sua camisa aí beleza bom deixa eu só remover essa essa paradinha aqui essa esponjinha aí ó olha como ele olha como que ele é tá vendo pequenininho muito bacana eu me amarrei no microfone tá vendo é, visualmente falando muito pequenininho né bem dechavado bem disfarçadinho né muito bacana daqui a pouco eu vou levantar a câmera para poder ver como que fica na roupa tá mas a princípio, muito bacana. É, o bom é que a presilinha dele é direcional. Você pode, virar, você pode girar ela aqui, ó. para achar a posição que você quiser na camisa, de um lado direito ou do lado esquerdo. Tá? Bom, tamanho do fio. É, não sei qual, qual que é o tamanho, mas vamos ver aqui aparentemente. Bom deixa eu medir na, na mesa aqui, porque a mesa pode. Cara, a minha mesa. A minha mesa aqui ela tem 1,30m ela tá no tamanho da... Ela passou da mesa aqui, ó. Ó, ficou um palmo aqui, ó, da mesa. Então, é bem difícil de vocês conseguirem enxergar, mas é muito grande o fio. Acredito que 1,40m de fio, olha só, é bem grande o fio, tá? 1,40m de fio aí, dá pra fazer uma brincadeirinha, tá? Dá pra brincar já. Bom, galera, seguinte, é o tipo de microfone que vai te quebrar um galho, Tá? De repente, porra, eu quero comprar um microfone para poder fazer a gravação para o YouTube, gravar conteúdo. Que não sei o que pá. Esse aqui é para quebrar um galho, tá? Porque ele não é profissional. Não é o um microfone profissional. Profissional você encontra aí da Sony, encontra aí da Boya, que é esse meu aqui. Enfim, esse tipo aqui é para quebrar um galho. Tá? Para quem de repente está com orçamento baixo aí e quer pagar barato no dispositivo, esse aqui eu recomendo, tá? Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você pode clicar ali e pode comprar lá na loja que eu comprei esse, fone aqui pra, esse microfone para você é, fazer os seus vídeos aí, beleza? Agora eu vou, vou parar o vídeo aqui e vou conectar ele no cabo aqui, tá? Bom, é, tem até o cabinho para carregador aqui, ó. Bota, bota o carregador aqui e aqui vai colocar o, o microfone, beleza? Esse aqui é bem grosso o cabo, então ele pode ser aqui... Que ele vai responder legal aqui Bom, conectou aqui Agora eu vou dar um pause no vídeo aqui Só para não correr o risco de queimar aqui a saída de, de som do, do iPhone Quando tirar o cabo gravando, beleza? Então, daqui a pouco eu volto aí Beleza, pessoal? Agora eu estou sem o microfone de lapela que eu estava usando, tá? É, com certeza o áudio deu alguma, algum tipo de modificada aí Ou ficou mais alto, ou ficou mais baixo, com chiado Não sei Não estou conseguindo me ouvir nesse momento só quando, só quando eu editar o vídeo que eu vou conseguir ouvir mas acredito eu que esteja um pouco diferente o áudio, tá? Vou conectar agora aqui no, no telefone, tá? E vou segurar o microfone perto da boca para ver como que vai ficar. Beleza? Já volto. Então, galera, pois bem. Esse aqui é o áudio do Lavalier 3.5. É modelo JH43, que é essezinho aqui, né? Baratinho, fone. Acho que como um safa-onça pode ser que compensa você comprar aí para você iniciar seus trabalhos, de repente você quer gravar conteúdo para o YouTube, alguma coisa, para você iniciar, acho que tá bacana, tá? É você iniciar aí com um desse aqui e depois você evoluir com o tempo, né? Comprar um Sony, um Boia é profissional e tal, igual que eu tava usando, mas para início de conversa, eu acho que esse aqui compensa você estar tá iniciando aí a sua carreira, alguma coisa que você vai fazer, tá? Lembrando que o áudio, não sei como que tá, se tá bom ou se tá ruim, até porque eu tô com ele na mão, ele não é na mão que coloca, né, aqui na, na gola. Então eu vou, com cuidado, colocar ele aqui na gola para não ficar com chiado para você ouvir aí. Lógico que eu depois eu vou ouvir o áudio na gravação, na, na, na edição do vídeo. Mas eu quero que você deixe para mim aqui embaixo nos comentários como que está o áudio com esse microfone aqui, se tá chiando, se não tá, se tá alto, se tá baixo, se tá com som de eco. Eu preciso saber como que tá, coloca para mim aqui nos comentários, como que tá esse áudio aqui, pra eu saber, beleza? Deixa eu botar aqui. Dois mil anos depois. Bom, galera, então essa aqui que é a posição correta do microfone, tá? Seja aqui em cima, aqui, onde você preferir, desde que seja na, na altura da lapela aqui, beleza? Lógico que o fio é por debaixo da camisa, isso aí, ninguém, não, não tem mistério com isso aí, tá? Mas esse aqui que é o áudio do lavayer é, 3.5 aí, modelo JH 043, né? Esse que é o áudio dele. Não sei se chega aos pés do boy que eu estava usando, né? mas é um ótimo microfone para você começar um negócio aí. De repente, pô, quero gravar um vídeo para o YouTube, quero falar, falar com ele gravando, jogando, alguma coisa. Enfim, não sei para o que você vai usar, mas acredito que é um microfone muito bom para você iniciar um negócio, né? uma, uma carreira. De repente, ah, estou com um orçamento baixo, pode iniciar com ele, tranquilamente, tá? Pô, de repente eu tenho uma grana para poder investir em algo melhor, então vou fazer melhor com você. Vou deixar o link desse aqui, aqui embaixo na descrição, onde eu comprei. Muito baratinho, pode comprar para você fazer um teste aí também. Mas se você quiser investir em algo um pouco melhor, com uma qualidade muito melhor e muito mais superior do que esse aqui, vou deixar o link aqui embaixo também do Boia, que é esse que eu comecei o vídeo com vocês aqui. Tá aqui na descrição também, tá aqui o link do Boia. Desse que eu uso, se não me engano, acho que é o ou uma coisa assim. Não me recordo agora, mas tá aqui embaixo o link. Pode explorar também ali e ver qual, ver, e ver qual que melhor vai te atender aí, beleza? Mas de antemão, se eu recomendo ele para você iniciar alguma coisa, sim, tá? Não só pelo valor, mas acredito eu que pela qualidade de som também vai melhorar bastante, né? Um tratamento de áudio aí vai enriquecer os seus conteúdos. E é isso. O vídeo é esse. Um beijo no coração. Tamo junto. Fico por aqui. Se inscreve no canal aí. Dá um like no vídeo para poder continuar ajudando o canal a continuar crescendo aí. E é isso beijo no coração e outra coisa, essa semana ainda vai chegar mais caixas para a gente fazer unboxing aqui de outros produtos e das minhas impressões aqui, das minhas opiniões, se é bom, se é ruim, se é uma bosta, se compensa comprar, se não compensa comprar. E é isso aí, Eu fico por aqui, se inscreve no canal aí, deixa o like também, comenta esse vídeo aqui, se possível compartilha com alguém que você sabe que vai se interessar pelo conteúdo e chega de conversa. Um abraço, um beijo, fui que fui!